Neste vídeo, tratamos do tema das especificações algébricas para tipos de dados abstratos. O conceito aqui introduzido é o de álgebras livremente geradas, do ponto de vista da abordagem heterogênea, na qual podemos ter diferentes tipos de dados. Recorde que o fecho indutivo bottom-up, que começa da Terra e nos leva para o céu, para o infinito e além, começa a partir de um certo conjunto Xs, para um gênero S, com um pouco de sorte, um conjunto não vazio ou, no mínimo, um conjunto para o qual o gênero S seja não vacuoso e construímos, a partir daí, novos conjuntos. Na etapa zero da construção, adicionamos os elementos que consistem na interpretação dos símbolos de constante, do gênero S. No próximo passo, usamos também a interpretação de símbolos de função. Para construir um novo conjunto que, eventualmente, tem novos elementos dentro. Seguimos fazendo isso em etapas consecutivas, acrescentando, usando as funções que interpretam símbolos da assinatura, novos objetos. Se em algum momento não houver novos objetos, atingimos um ponto fixo da nossa construção. Em caso contrário, podemos continuá-la ad infinitum até que esse ponto fixo também seja atingido e não haja nada mais a ser acrescentado. Uma situação que, em princípio, pode acontecer é a seguinte. Tomamos objetos de certas etapas de construção, aplicamos sobre esses objetos uma certa função e produzimos um objeto que já estava lá desde o início. Esta situação é evitada por esta cláusula LG0, segundo a qual, objetos que estavam no conjunto de geradores não podem ser gerados novamente, usando as funções que temos à disposição. Uma outra situação que pode acontecer é termos uma coleção de objetos sobre os quais possamos aplicar uma função para produzir um novo objeto, talvez numa camada posterior. Nada impede, a princípio, que esta mesma função aplicada a outros dois objetos também possa gerar o mesmo objeto. Da mesma forma que a soma, a multiplicação, a exponenciação, todas geram o número 4, tendo como entrada o número 2, duas vezes. 2 vezes 2, 2 mais 2, 2 elevado a 2. Mas isso significa que esta função é não injetiva, é esta situação que a cláusula LG1 pretende impedir. Finalmente, nada parece impedir também que tenhamos, digamos, uma certa função que produz um novo objeto e uma outra função, talvez muito diferente, produzindo o mesmo objeto. O sucessor de 5 é o mesmo objeto que 2 mais 4. A cláusula LG2 está aqui para tentar evitar justamente isso. Funções diferentes não podem produzir o mesmo objeto. Como você terá percebido, a definição de livremente gerada por X em A pode ser pensada também como uma construção de baixo para cima, mas nesta construção, cada etapa produz novos objetos legitimamente acrescentados nessa etapa e que nunca haviam aparecido antes. Mais ainda, estes novos objetos só podem aparecer de uma única forma. Tudo se passa como se cada objeto tivesse exatamente uma história de geração possível. Esse tipo de objeto, uma álgebra livremente gerada, parece muito incomum. Não se trata, por exemplo, de uma álgebra com uma operação binária e um elemento neutro. Não se trata de uma álgebra com uma operação binária comutativa. Nesta álgebra, os objetos podem até ser equivalentes em algum sentido, mas não podem ser iguais a nenhum outro objeto, senão eles próprios. Os objetos do conjunto inicial de geradores não podem ser gerados usando construtores da álgebra original. E, em particular, sequer podem conter, entre eles, a interpretação dos símbolos de constante. Sigma a só pode aparecer aqui, em x0s menos xs. Nesta álgebra, também, os construtores precisam ser todos injetivos. E, de maneira ainda mais geral, não pode haver dois construtores diferentes gerando o mesmo objeto. Donde, em particular, segue que a interpretação de dois símbolos de constante tem que ser dois objetos diferentes. Haja espaço para interpretar tanta linguagem. Podemos citar, contudo, muitos exemplos de álgebras livremente geradas. Dentre elas estão os tipos de dados recursivamente definidos, por gramáticas regulares usuais, tais como listas, árvores. Dentre elas está o conjunto das fórmulas da lógica proposicional, por exemplo. Dentre elas, se encontra também um tipo de álgebra muito peculiar, puramente sintática, chamada álgebra dos termos. As álgebras livremente geradas têm como vantagem adicional fornecer condições suficientes para a demonstração de certos resultados poderosos, bem como condições suficientes para garantir que certas definições recursivas, que tiram proveito da sua estrutura bottom-up, Serão livres de ambiguidade, dado que os objetos são todos unicamente decomponíveis, e possibilitarão, assim, que uma única interpretação seja associada a tais objetos.